E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Jefferson e estamos aqui para mais um vídeo. Bom, como muitos podem ter percebido, já faz duas semanas que eu não estava conseguindo colocar mais vídeo nenhum no canal, né? Isso é muito triste, eu não gostei desse, desse acontecimento, mas eu estou extremamente cheio de compromissos, seja da faculdade como de serviço, né? Então... Por isso que eu não coloquei nenhum vídeo, eu queria até ter gravado um vídeo ah, só sobre aviso, né? Que eu não ia poder estar tá colocando, mas nem esse eu não consegui fazer, certo? Então, ah, hoje, né, em especial, nós não vamos ter nada grandioso. Apenas dois unboxings que eu vou fazer depois. Ah, são peças que chegaram faz mais de um mês e estão dentro do pacote ainda esperando por esse vídeo. E... Ah, Algumas perguntas que eu tenho, uma enquete no final do vídeo No mais, daqui talvez duas semanas, uma ou duas semanas Eu consiga regularizar e voltar a fazer o vídeo todas as semanas né? Todo final de semana Por que isso? Chegamos no final do ano, então Minhas aulas vão até agora dia 30 no máximo, primeira semana de dezembro então Já está acabando Só vai me sobrar os serviços mas com isso, tira os trabalhos e provas da faculdade. Então, fica mais fácil eu gravar e conseguir me organizar para botar conteúdos no canal. Certo? Então, eu peço um pouco de paciência para todos. E quem puder, puder colaborar, a, a gente tem sempre um papo interativo aí, quem quiser. E dar sugestões, né? Às vezes eu tenho muitos projetos, mas eles geralmente são grandes, então são coisas demoradas. Mas se você tem alguma ideia aí de, ah, um carregador sem fio... Uma coisa que em um, um, uma, uns 10, 15 minutos pode ser feito, né? se a gente tiver os componentes. Então, é uma coisa que eu posso encaixar no meio do, do meu tempo e gravar o vídeo, certo? Bom, uh, sobre a informação é isso. Eu quero já aproveitar, então, falando, né, pessoal. Uh, os projetos não foram abandonados, eu não abandonei o canal, tá? antes que alguém pense isso, Certo? É, podem ver até nos comentários que eu estou respondendo Porque aí o comentário é uma coisa mais rápida de, de eu poder responder Mas não foi abandonado nenhum projeto Tenho outros já em mente né, para ser planejados Mas eu quero finalizar esse que eu tenho aberto já no canal né Então um deles é o do, do drone certo é, Eu não pude dar procedimento né, por causa da, do meu desses contratempos Mas eu consegui, eu não consegui gravar vídeo nem nada Mas eu consegui testar um, um motor, de, um motor de, sem escovas De um leitor de DVD Como eu falei que a gente poderia usar né? Testei ele com ESC e funciona perfeitamente Só que é uma, um componente difícil de prender né? Porque ele não vem fixo com parafusos então, E como eu disse é, é bem provável que a gente não vai utilizar ele Porque precisa do ESC né? Esse eu tinha conseguido emprestado Nem pude trazer Eu tive que testar no laboratório mesmo onde eu consegui mas, é, só para critério de informação, se você retirar o motor que, prene, que é preso o CD, o central, ele vai ter três ligações, porque é um motor trifásico, né? E vai funcionar perfeitamente no ESC. Então, se você já tiver algum ESC e não tem motor, quiser utilizar, pode utilizar, tá? Uh, e, em sequência, depois nós vamos ter um projeto sobre a impressora 3D, que é uma fabricação de filamentos com ela, né? Tanto é que esse unboxing, algumas peças são para esse projeto, mas é que ele vai demorar, então vai ser só para o ano que vem, lá, a partir de abril, provavelmente. Então ainda não tem uma data, mas eu quero deixar ele totalmente estruturado para a gente não gastar com peças em vão, certo? E agora, a parte final aqui do vídeo, né, que já deu 5 minutos, que é uma enquete. Uh... Essa é mais focada para o pessoal do desenvolvimento, seja de aplicativos, né, softwares, quanto desenvolvimento web. Uh, já, alguns já me perguntaram no comentário se eu ia dar procedimento e já vi que também teve bastante gente assistindo sobre os vídeos de desenvolvimento web com Python. Bom, o que, que é essa enquete? Uh, eu resolvi, né, pensando aqui em perguntas que me surgiram e num workshop que eu já dei sobre desenvolvimento web com Django, Uh, na experiência que eu tive com esse workshop, uh, eu percebi que muita gente não tem noções uh, seja de banco de dados, ou de design, ou da programação em si. Então eu resolvi que antes de realmente me aprofundar, né, passar o conteúdo de desenvolvimento web ali com o Django, que eu também quero usar já a versão 2.0, que ainda está em fase beta, mas já estou experimentando ela. Uh, passar uma parte de fundamentos de desenvolvimento com Python né, e de design, certo? HTML, CSS, JavaScript, né, coisas básicas. Então, eu queria saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham, né? minha ideia é transformar ele num curso, não com certificação, porque eu não, não, não fui atrás, não sei como é que funciona, se tem alguma forma de emitir, mas não é esse o ponto. A ideia é eu poder disponibilizar o conteúdo para vocês, não vai ser nada pago, vai ser no YouTube, quem quiser colaborar, né, sempre tem a doação que tem ali no Padrim, ou assistindo os vídeos, como muitos já podem ter percebido, uh, eu consegui colocar anúncios agora no canal. Uh, eu odeio fazer isso, eu sou um cara que não gosta de anúncios, mas é a única forma, digamos, de se conseguir manter né, os custos que eu tenho e que eu vou ter no decorrer do canal, certo? Então... Por esse motivo que eu coloquei. Ah, também quero agradecer aos 81 inscritos até o momento, né, do fundo do meu coração, que está crescendo muito rápido o canal. E a, quando nós chegarmos a 100 inscritos, que é uma média, é, que é uma meta já do canal que eu quero, é, a gente vai poder pedir uma URL personalizada. Então nós vamos ter uma maneira de divulgar melhor o canal, certo? Mas voltando ao conteúdo aqui. Então o que, que é essa enquete? Eu quero saber de vocês a opinião sobre uh, essa forma de trabalhar e o que vocês sentem falta né, ou que não tem conhecimento e gostaria que passasse. Eu modelei mais ou menos conforme a minha formação de cursos que eu tenho, de coisas que deveriam ser passadas, que são uh, um pouco de introdução à computação, nada mais do que dois ou três vídeos, né, assim, super básico. Uh, uma parte bem focada em algoritmos e lógicas de programação porque é uma coisa que a gente percebe uh, muitos acham que é simplesmente sair programando escrevendo uh, códigos, não é, tá? é isso é um erro de muitas pessoas se você não tem uma base lógica ou seja, você não consegue montar um raciocínio para saber que para fazer uma soma você tem que pegar primeiro os primeiros dois elementos juntar eles para ter o resultado né? Uh, você não vai conseguir desenvolver o programa Independente da linguagem Seja em Python, por mais simples que ela seja Ou Visualg Que é uma programação em português Ou em C, ou em Malborg Ou qualquer outra linguagem tá? Então para quem não conhece Malborg é uma linguagem que foi desenvolvida para ser a mais complexa do mundo sabe? Não tem utilidade Mas é só pesquisar no Google que tem Sobre informações tá? Uh, então esse que é a questão, uh, eu pensei no desenvolvimento, mas eu parei para analisar que muita gente não tem nem a base, então vai chegar no desenvolvimento, só vai copiar o que eu estiver fazendo não vai conseguir aprender, e isso é uma forma errada, porque não existe uma receita uh, para as coisas que você vai fazer. Cada sistema, cada site, cada programa, cada aplicação, seja o que for, tem as suas particularidades, vai ser uma forma diferente. Seja uma calculadora padrão, uma calculadora científica, ambas são calculadoras, mas uma tem umas funções, outras tem outras. Existem diversas formas de se desenvolver que são adaptadas de acordo com a situação. Então você não precisa, você não deve ficar preso a um estilo de programação e nem a uma linguagem de programação, certo? Eu mesmo... Já passei por várias linguagens e posso dizer muitas particularidades de cada uma. Existem coisas boas em C, por exemplo, em Java, em PHP. Todas elas têm o seu lado bom. E às vezes nós podemos utilizar né, de ambas. tipo Podemos pegar um programa em Python, mas fazer uma chamada a um programa em C para retornar o resultado, porque as questões aritméticas de C são muito mais rápidas que Python, por exemplo. Então, o que você precisa entender é a questão de lógica Por isso que eu pensei que também é uma coisa bem importante dar uma introdução à lógica, certo? Depois, é claro, ensinamento de Python, coisas básicas que a gente vai aprendendo depois no desenvolvimento E também uma parte de CSS, HTML e um pouco de JavaScript que não são linguagens de programação né? é HTML e CSS, para deixar bem claro mas é algo importante que hoje em dia, uh, além do sistema funcionando, a interface, né, a experiência do usuário e a interface, a forma que o usuário vai interagir, é, é muito importante. Lá no, no início, quando eu comecei a trabalhar com computação, as interfaces eram horríveis, eram simplesmente textos jogados com links, né, nada de estilização, só que para nós, que não tinha acesso a quase informação nenhuma. Acessando um site com texto jogado era muita coisa. É, era importante. Hoje em dia tu pode escolher o aonde tu quer, porque são milhares de sites dizendo a mesma notícia ou notícias bem próximas. dificilmente um usuário vai entrar no site e se ele não encontrar o que ele quer no primeiro aos três minutos, que é o tempo médio que a pessoa fica de um a três minutos no site, se ela não encontrar a informação que ela quer, ela dificilmente vai voltar. Então a gente precisa também fazer o engajamento do usuário no nosso sistema, né? seja ele um site ou um programa mesmo. Você não vai conseguir convencer um cliente de que ele precisa do seu sistema, seja ele de gerenciamento de estoque, um software genérico, né, ou um algo específico como eu estou desenvolvendo, um sistema de gestão de cemitérios, uh, que se você não tiver um planejamento da estrutura de, do sistema de como ele funciona, não souber analisar os pontos e aproveitar as convenções web que já existem, seu desenvolvimento também vai ir por água abaixo. Por mais que seu sistema seja completo, uh, faça mil maravilhas, se a interface dele também não for bonita, dificilmente ele será usado. Então são vários fatores que precisam ser uh, agrupados para a gente chegar num resultado bem satisfatório. E foi por isso que eu Pensei e estou lançando essa enquete, né, que vai ter uma aí no, no card para vocês responderem ou podem responder nos comentários né, do vídeo, uh, o que acham sobre isso? Porque, para mim, acho que essa introdução é extremamente importante. Né? Vai ser algo básico, vou dar, deixar links, livros para vocês se dedicarem, né, para se aprofundarem nos conteúdos. Porque, querendo ou não, são coisas longas, então a gente. Uh, se eu me prender muito tempo num, em um determinado assunto, eu sei que se torna cansativo, uh, ainda mais que eu não estou conseguindo colocar vídeos constantes, então se eu for botar um vídeo por semana, vai chegar assim, a gente levar um ano para conseguir concluir isso, e sei que muita gente também não tem tempo para isso. Então eu vou tentar fazer, uh, a partir do momento que eu começar, realmente, esse, essa espécie de curso colocar mais vídeos durante a semana, né? não só um vídeo por final de semana e conto com a colaboração de vocês para divulgação, porque quanto mais gente, né? mais uh, usuários assistindo, pessoas que se inscreverem, deixando seus comentários, é, vai me forçar a permanecer cada vez mais próximos aqui do YouTube, colocando vídeo para vocês e com a renda que por mais que é pouquíssimo de anúncios ou de patrocínios Pode ser que eu vá conseguindo me distanciar dos serviços uh, Que aparecem, assim, aqueles chamados bicos Que a gente tem que fazer, às vezes, por causa da época de crise e tudo mais E ficar só no serviço fixo que eu tenho E a faculdade também, daqui a pouco eu termino E eu posso me fo me focar em fazer os vídeos, certo? Mas eu, tenho, eu preciso muito da colaboração de vocês Do like, da, do comentário Tem muita gente uh, dando comentário, mas ainda sinto falta Uh, da interação são 5, 6 pessoas e o canal já tem 81 pessoas né? então é um número relativamente baixo ainda se for comparar com o total de inscritos mas é isso aí pessoal uh, eu não não tenho nada preparado para dar hoje além de, daqueles dois unboxings que eu falei mas eu espero que vocês estejam gostando do canal dos conteúdos e uh, eu quero a opinião realmente de vocês sobre os vídeos, tá? E quem ainda não for inscrito do canal, se inscreve. Uh, Deixe seu gostei se gostou do vídeo, compartilhe com o pessoal, né? que é um vídeo informativo. Uh, quanto mais opiniões sobre uh, esse curso né, e outros detalhes do canal, melhor. A gente sabe que uh, opinião é o que conta. Então, quanto mais opiniões a gente tiver, melhor os resultados, certo? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!